os teus programas estão sempre gravados na memória do teu telemóvel. Se os quiseres partilhar com alguém, com o teu professor ou com um colega ou outras pessoas, tens de os publicar na internet. Para isso, terás de criar uma conta na página Pocket Code e a partir daí partilhar os teus projetos que ficarão públicos e partilháveis com quem tu quiseres. Como fazer? É muito fácil. Vou entrar no projeto que quero partilhar e certifico-me que estou na área de programação. A seguir, vou tocar nos três pontinhos que estão aqui no topo da área de programação, estás a ver, e em seguida, toco na opção Project Options. Neste ecrã, eu posso alterar o nome do meu projeto, posso criar uma descrição sobre, explicando o que é um projeto, ou explicando como jogar-se por um jogo, etc., posso acreditar quem trabalhou comigo no projeto ou se o projeto não é meu originalmente eu alterei atribuir o crédito correto a opção Keep Original Aspect Ratio permite-nos garantir que o nosso projeto corre normalmente em qualquer ecrã mas aquela que precisamos mesmo é a opção Fazer Upload que tu consegues encontrar a seguir ao Aspect Ratio Tocamos em fazer upload do programa e, caso não tenhamos conta no Pocket Code ou caso tenhamos encerrado a nossa sessão, teremos de iniciar a sessão. Podemos criar um registro nosso ou iniciar a sessão com a nossa conta Google. Basta selecionar qual é a conta com a qual queremos iniciar a sessão. Se já tivermos uma conta adicionada, basta tocar nela. Se for uma conta nova, irá abrir-se um campo onde podemos escolher um nome do utilizador. É importante ter cuidado com este campo. Não convém colocar espaços ou caracteres especiais e também não colocar emojis, porque poderá dar erro na base de dados de criação da nossa conta. Toque em OK e se não haver erro nenhum, já criei o meu acesso ao site do Pocket Code. Para publicar no programa, basta clicar em próximo, novamente em próximo, e neste ecrã eu posso escolher qual a categoria do meu programa. Pode ser um jogo, uma animação, uma história, música, arte, etc. Se bem que só posso escolher até três para o programa. Toque novamente no botão próximo e agora tenho de esperar que o programa seja enviado para as páginas do Pocket Code. Quando está concluído, posso agora tocar na opção Show Project para ver o meu projeto nas páginas do Pocket Code. Nesta página, conseguimos ver uma antevisão do projeto em miniatura. Podemos descarregá-lo para qualquer dispositivo. Podemos também verificar o seu código para ver como é que ele está programado. Não permite correr o projeto online. Para partilhar o projeto com outras pessoas, como fazer? Então, no topo da página do Pocket Code temos os famosos três pontinhos. Toco neles e toco na opção Copy Link e ele vai copiar a ligação do meu projeto para a memória do telemóvel. Só preciso agora de fazer o seguinte. Abrir, por exemplo, o meu e-mail, criar uma nova mensagem Tocar e manter pressionado para aceder ao menu de contexto de uma telemóvel e escolher a opção colar para enviar o projeto a quem eu pretender enviar.